Deus esteja te abençoando cada dia, não só a você, mas a sua casa e também toda a sua família. E nós vamos agora estar orando por você. Você que tem também seu pedido de oração a qualquer hora do dia ou da noite, você pode colocar no nosso WhatsApp. Ou então você pode colocar o seu testemunho, que com certeza... Vai edificar muitas vidas para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus meu Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estarmos na tua presença. Reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada vida cujos nomes estão nesses cadernos. Aqueles cujos nomes não estão aqui, mas eles estão participando juntamente conosco deste propósito. Aqueles que estão em casa, que estão internados, que estão hospitalizados, que precisam da bênção e da vitória que só o Senhor pode dar. Vai de encontro, meu Deus, a cada um. Vai de encontro aos lares, às famílias aqui representadas vai de encontro a cada situação que para nós está difícil mas que para o Senhor não está porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que chega onde o homem não pode chegar, é o Deus que faz aquilo que é impossível aos olhos dos homens porque todo poder está em tuas mãos, todo poder te foi dado, Senhor, no céu na terra e debaixo da terra eu te louvo e te agradeço por conhecer o teu nome Vou saber que o Senhor é o único Deus. E por isso eu te agradeço, porque de uma maneira toda especial, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos dado vitória. Com certeza nós vamos vencer mais uma vez. Nós vamos mais uma vez vencer o adversário da nossa alma. E vamos estar em pé na Tua presença no dia glorioso da Tua vinda. Abençoa meu Pai e Teu povo. Fortalece aquele que está fraco. Levanta aquele que está caído no caminho. Desperta aquele que dorme. Toca na mente e no coração de cada um. Tira, meu Pai, da prostração. Tira, Senhor, este povo que está prostrado. Sem forças. Para caminhar para a Tua casa. Aqueles que estão desanimados. Aqueles que estão perdidos dentro da sua própria casa. Aqueles que estão... Acomodados, desapercebidos Senhor coloca a tua mão de poder e opera Faz a tua obra de libertação De salvação De quebrantamento de coração Fecha a boca dos leões Que ruge querendo Tragar o teu povo Tragar a tua igreja Mas a tua palavra diz que nós devemos resistir Firmes na fé E nós cremos que o Senhor está Operando não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que estão conosco e aqueles que vão estar mais tarde e até no outro dia. Abençoa a tua igreja, fortalece. Aqueles que estão fracos, o Senhor fortalece. Os que estão oprimidos, o Senhor liberta. E aquele que está abatido na sua fé, o Senhor tem misericórdia e liberta eles de todo abatimento espiritual. Manifesta para o Teu poder de cura e de milagre. E envia anjos nesta noite. Anai, sub e cantará, baixar em cada lá. Em cada família, com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Que aquilo que parece impossível aos olhos dos homens, o Senhor faça na vida deste povo. O Senhor faça nas nossas vidas. Que é para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam com fé. Por isso nós cremos, Senhor. E te rogamos e te suplicamos. Que o Senhor venha manifestar o teu poder nos lares, nas famílias. Teu poder no meio das igrejas, Senhor. Coloca a tua mão e faça obra. Manda mantenedores, manda trabalhadores para tua seara, meu Pai. Tira o teu povo do comodismo. Levanta aqueles que estão caídos. Liberta aqueles que estão oprimidos pelo inimigo e confirma a bênção, confirma a cura, o milagre na vida dos teus servos que estão enfermos. Eu oro pela vida da Maria, eu oro pela vida da Bela, eu oro também pela vida do irmão Valdir, pela vida do irmão Ari, Senhor. Eu oro também, meu Deus e meu Pai, e meu Salvador, pela vida do pastor Levi, E o Senhor estenda as tuas mãos sobre ele. Porque o Senhor é médico dos médicos, seja o médico do teu servo. Coloca, meu Deus, as tuas mãos. Eu oro também pela vida do pastor Pedro. Eu oro também, meu Deus e meu Pai, pela vida do pastor Adilson. Meu Deus, são tantos dos teus servos que estão feridos, Pai. Estão machucados, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, meu Pai, dos teus servos. Envia socorro do céu nesta noite. Envia socorro da terra, meu Pai. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a nossa vitória, Pai. A nossa força está em Ti. Envia o anjo da vitória onde quer que os Teus servos estiverem agora. Envia o anjo da promessa, Senhor. Com as promessas, meu Pai, que foram feitas aos Teus servos. Oh, papai, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus. Que as portas do bom emprego, do bom salário, do bom ganho possam ser abertas. Que toda amarração, todo impedimento seja destruído pelo teu poder. Mas que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família aqui representada. Envia o anjo da vitória em cada lar, em cada família. Socorre o aflito, socorre o necessitado. Envia, Senhor, socorro desde Sião. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E no nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaz o Senhor, todas as tuas petições. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu repreendo agora toda a fúria do maligno. Eu repreendo agora todo o poder do adversário. Arma forjada contra nós, contra a nossa família, contra a tua igreja, Senhor. Contra o teu povo na terra, Senhor. Esse inimigo que se levanta contra o teu povo, ele se levanta para cair. Porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E todo poder pertence a Ti, ó oh Pai. Por isso coloca a tua mão e lança o inimigo por terra pelo poder do teu sangue. Queima ele, Jesus. Queima com fogo da tua glória. Teu sangue nos garante vitória, Pai. Teu sangue garante a vitória da tua igreja na terra. Porque fomos comprados por grande preço. Preço do teu sangue ali no Calvário. Por isso, meu Deus, lança por terra o inimigo. Sejam quais foram os teus planos contra nós, contra a nossa família, contra a tua igreja, contra o teu povo na terra. Que estes planos sejam desfeitos agora. Tudo que o inimigo planejou contra nós, Senhor, desfaça hoje. Desfaça agora. Pelo poder e autoridade do no nome de Cristo que os planos do adversário sejam destruídos agora que o nome do Senhor seja exaltado que o Senhor faça uma grande obra nos lares, nas famílias aqui representadas e dai vitória, meu Pai, a todos que estão em luta, em tribulação nos livra das tragédias nos livra das catástrofes da natureza livra o povo que mora em área de risco, Senhor Livra o teu povo, meu Deus. Ali na cidade de Petrópolis, ali na, na região serrana do Rio de Janeiro. E também em todas as regiões, meu Pai, onde há perigo de enchente, onde há perigo, meu Deus e meu Pai, de desarmamento. Coloca a tua mão. Dá livramento, meu Pai, em nome de Jesus. Peleja por nós, Senhor. Peleja por cada vida que está conosco nesta batalha. Entra com a tua provisão nos lares Onde há falta de alimento Onde há falta, meu Pai amado De tantas coisas, Senhor Meu Deus, que o Senhor venha suprir Cada necessidade Que o Senhor venha abrir as portas Que estiverem fechadas Que o Senhor venha enviar Toda sorte de provisão, meu Pai De livramento, de proteção Em nome de Jesus Estende as tuas mãos, Senhor e usa nas Tuas mãos aqueles que podem ajudar. Toca nos corações, meu Pai. A obra é Tua, meu Deus. Foi o Senhor quem nos concedeu a graça de estarmos fazendo esta obra juntamente com os Teus servos. Por isso, nos ajude, Senhor, usando os Teus anjos para nos ajudar. Opera, Deus, nós Te pedimos. Opera, nós Te rogamos. Porque sozinhos nós não podemos. Em nome de Jesus. Move, Senhor, os céus. Move a terra. Move o coração do teu povo. Deus, nós te pedimos nesta noite. E desde agora te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai. Deus Filho. Deus Espírito Santo. Graças te damos, ó oh Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja Deus, graças a Deus, por nos dar a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor nosso Deus.